Olá, amigo internauta, leitor do Diário de Suzano. Esses são alguns dos destaques do dia que poderão ser acompanhados na edição desta quarta-feira do Jornal Impresso. Vamos começar com o noticiário regional. Itacoaxetuba e Poá anunciaram reajuste no valor da passagem de ônibus de R$ reais para R$ 5,30. Nas duas cidades, desde a meia-noite do último domingo, dia 29, os passageiros do transporte público pagam um aumento de 6%. Na editoria de polícia, uma joalheria foi assaltada na manhã desta terça-feira, dia 31, nas dependências do shopping Lissério Boulevard, no centro de Suzano. Câmeras de monitoramento da aurum Joalheria flagraram um assaltante armado abordando uma funcionária, depois de render essa funcionária, o homem conseguiu levar uma grande quantidade de joias da loja. Você consegue verificar as imagens desse caso nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Já na editoria local. O DS traz reportagem da vistoria do prefeito de Suzano, Rodrigo Asciucci, sobre as obras de pavimentação que estão sendo finalizadas na Rua 7 de Setembro, em um trecho de prolongamento entre as avenidas Senador Roberto Simonsi, no Jardim Imperador e Paulista, no Jardim Monte Cristo. O chefe do executivo também aproveitou para acompanhar o andamento das obras do futuro hospital federal. E na nossa editoria de esportes, saiba tudo sobre os preparativos do Palmeiras para o jogo desta quarta-feira contra o Mirassol. Acompanhe o Desce pelo portal e pelas redes sociais e até o próximo vídeo.